Que o que, que é bagunça que o senhor fala? Ah, eu, eu gostava muito de carnaval, eu, eu, eu saí muito cedo pra rua, eu casei novo, mas saí, eu... Eu namorava muito. Mas isso é coisa boa, ué. Então, é. Como, como que o senhor chama mesmo? João Quintino. João Quintino. O senhor é natural de onde? Franca, daqui mesmo. E que região aqui da cidade que o senhor nasceu? Minha, minha mãe, traba, é, era, minha mãe e meu pai É todos de Barretos. Daqueles lados para lá. Mas aí eu perdi meu pai Eu não conheci meu pai. Certo. E, e um fazendeiro trouxe minha mãe para trabalhar para aí. Como que chamava o fazendeiro? José Conrado. Os Conrado ali de baixo. Zé Corradias. E aí? Então aí eu nasci na casa desse fazendeiro. Aí eu fui criado aqui para. Que... Minha, minha mãe trabalhou até pouco tempo atrás para ele. Minha mãe faleceu. Com quantos anos? Minha mãe? É. 84 para 85. 84. Ontem eu conversei com uma pessoa com 101 anos. 101? É. Beleza. Beleza. Aí eu passei aqui, eu pensei, falei assim: eu vou conversar com, o senhor, com esse senhor, ele capaz de vai chegar nos 100 anos, aí eu já fico com a história guardada dele. quando <risos> é. Ah, mas eu, bom, eu espero que a gente chegue, né? Mas é muito difícil. Eu fiz muita extravagância quando era novo. Extravagância que o senhor bebeu muito? Bebia, bebia muito. Fumou? Como até hoje. Até hoje? Então o senhor não consertou não? Não, <risos> eu tô brincando. Eu, eu com 12 anos de idade, eu já saí de Spardi Santo. Aqui em Franca? Aqui em Franca. Qual que era a escola que o senhor saía? Unidos. Unidos da Cidade Nova. Então o senhor conhece o Gils de Souza? Conheço demais. É. Dos carnavais? Eu conheço demais. <risos> e ele, ele nem sabe que eu perdi a perna. O que, que foi que o senhor perdeu a perna? Foi diabetes, né? Deu ferida. Deu ferida e eu, eu descuidei, né? Minha, minha diabetes chegou a, a 400. Ainda bem que não prejudicou as vistas, mais nada, né? O senhor falou que casou cedo, o senhor casou Mas, com, com quantos faltava anos? Faltava um mês para inteirar 16. Ia casado até hoje. Casado até hoje. Minha mãe fudeu essa casinha. Já trabalhou lá na. Né, né, padrinho meu, né? De, de batismo. O Zé Conrado? José Conrado. Comprou o terreninho aqui. Isso aqui era tudo mato. Daqui para lá era tudo mato. Aqui é Cidade Nova. Não, Cidade Nova é mais pra lá. Aqui já é Teixeira, Santa Maria do Carmo. Cidade... Teixeira. É. Teixeira faleceu há pouco tempo, não faleceu? Um, um, um, um do Zé faleceu há pouco tempo. Já sei. Um, não sei o nome dele direito. Não. É. É Teixeira. É da Rua de Cima aí. Tem até a, a fábrica de fogos dele. Na Rua de Cima. aí. Na Rua de Cima. É. Eu registrei a história com ele. É? 98 anos. 98? É. Oh. Ele estava bem já idoso. Já, ah, é. Me fala um pouquinho mais. Isso aí. Isso aí quando a minha mãe comprou aqui, aí, aqui era tudo mato. Aqui para lá era tudo mato. Do lado de lá era mato. Ponte Preta. Ponte Preta é do lado de lá. Do Allan Kardec? É, é dali para baixo. A José Marcio Garcia, aqui do lá de baixo. É, é, a de baixo. É. É a de baixo. Por que, que é chamado Ponte Preta? Ah, na época eu, eu, eu nasci lá no centro, né? No centro da cidade. Na casa dos Conrado lá. Então eu não... Porque era Ponte Preta, eu não sei, não. Irmãos do Ciro. Quem são os irmãos? Não, eu sou um. filho. Ah, o senhor é daquela, daquela música, Eu Sou Filho Único, né? É isso. É Martim <risos> da Vila, não? É. Quem, é, quem cantava essa música? Não, não é Martim da Vila, não. Vixe, é música antiga. É... Demônios da Garoa, né? um negócio assim. É, o, o, o primeiro nome do senhor é? João Quintino. João Quintino. Ô, senhor João, me fala aqui, carnaval que o senhor participou, qual que foi o melhor ano? De carnaval que o ah, senhor lembra? Para mim, dava uma semana antes do carnaval, eu nem trabalhava, não trabalhava. Para mim, todos os carnaval, pra para mim, foi bom. Era uma beleza. O, senhor, o, o senhor desvilava ou... o Não, eu era passista. O que, que é passista? Passista é o que, que brinca, samba na frente da escola de samba. E sempre foi na frente da escola de samba? Sempre. Quem é que era parceiro parceira do senhor? Na, na, na, na época, é, a gente dançava sozinho na frente, na exposição. Assim, tinha os colegas, né? Tinha três, quatro passistas dançando na frente, da escola. Era muito bom demais, vixe, divertido demais. E trabalhar? O senhor trabalhou com o quê? Eu trabalhei com sapato. Eu trabalhei 40 anos com sapato. Que, que fábrica que o, que o senhor Ixi, trabalhou? Eu trabalhei em várias fábricas. Se eu falar os nomes das fábricas que eu trabalhei, o senhor não vai conhecer, porque era, é tudo firma média, né? Não é firma grande, não. Samela, essas coisas, não era, não. Era tudo firma média. Pequena para média só. E elas cresceram ou. ou a maioria ou... não virou mais nada, não. A maioria fechou. As firmas que eu trabalhei, a maioria fechou. O senhor começou a trabalhar em fábrica, o senhor tinha que idade? Eu tinha 11 para 12. 11 para 12 anos? então é, O meu padrinho me, me deu o estudo, mas eu não queria estudar, não quis nada. Eu, eu queria gandaiar. <risos> Infelizmente. E, e ele me dava estudo. Hein? Eu lembro, eu arrependo disso até hoje. Arrependo não, porque... Lembro, né? Vou fazer o quê? Mas eu lembro que... Eu para me estudar, mas eu não queria. Eu não quis estudar. Eu estudei num, bo, num, num bom colégio, no, no IETC. No IETC? Só estudei no IETC. O primário o senhor fez aonde? No IETC. No IETC? IETC. Fiz até o quarto ano, até a quarta cera. Quem é que é professor do, sua? Ah, tinha... Ah, agora não vou lembrar. Eu não vou lembrar porque eu era... Eu não era de estudar, né? O senhor sabe que estudar é um trabalho, né? É, mas a gente não pensa, não. Eu não pensava em estudar. O senhor pensava que ir para a escola era para divertir, <risos> ter recreio. É. Na época do senhor tinha merenda boa? Na, na época não, não, não, não tinha merenda. Não, não tinha falava em merenda, não? Não, não falava. E bolas? Eu era, eu era bem, eu era bem, bem criado. Eu fui bem criado, mas só que eu não tive cabeça. É. O senhor jogou bola? Não. Eu fazia peladinha na rua, aí, mas jogar bola mesmo não. Então o senhor não lembra do campo do Fulgêncio, não? Não, mas eu acompanhava. Ixi, os colegas, a maioria dos colegas meus jogou, jogou lá. Vixe, tem os... muitos colegas que jogou lá. O senhor lembra do Palmeirinhas ali quando era... Lembro. Fugêncio, dos campos ali da, perto da Capelinha por ali, Fiorentina. Eu acompanhava muita rapaziada de futebol. Eu gosto de futebol, mas jogar, jogar mesmo, eu não joguei. Eu estou aqui conversando, é, é, guardando uma história aqui que eu vou botar lá no Face ver se o pessoal vai compartilhar. O senhor tem quantos filhos? Seis filhos. Uai, você tem uma pega boa. Eu casei novo, né? Ah, Meia... eu, eu, eu, eu arredava a mulher e... Eu... E os meninos apareciam? Ah, não podia encostar na mulher. É. <risos> é isso aí. A vida é uma, uma passagem? É. Eu eu fui muito cedo, fui muito novo para pra rua, assim. Pra Gandaiá. E o senhor nunca pensou em voltar desse, desse caminho, não, né, sempre o senhor estava animado a continuar. Ixi, pra mim, eu, eu casei, eu continuei indo nos bairros, a mulher é essa, como se diz, minha mulher é uma nele, mas é brava que dói. É isso aí. E, e o senhor perdeu, quanto tempo o senhor está com você com a perna só? mais dois anos. Dois anos. Eu uso cadeira de roda. Usa, né? É. Há 34 anos. Ah! É. É... Que... Eu tô vivo ainda. Eu sou, ó, oh, eu vou ali que eu quero tirar, renovar minha carteira de motorista. É.. é... Você sabe agora comigo, é, né? É. Sem ser nessa, na outra, aí eu... o senhor sobe. Mas... Na rua de, das costas aqui. É, essa rua de baixo. Hein? Vira lá embaixo. Zé, e essa rua aqui, como é que chama o nome dela? É, Júlio Tellini. Júlio Tellini. Isso. É isso aí. Ó, oh, muito obrigado pela oh, a, mas... a informação e é eu vou isso. colocar é. o senhor lá no YouTube. É isso. <risos> Acho que eu não falei muita palhaçada não, né? Não, o senhor só <risos> esqueceu de falar o nome da esposa e dos filhos. Como que ela Clarice, chama, a esposa do senhor? Clarice. E os filhos? Luiz Henrique, Sandra, Renata, Márcia, Silvia Helena e Jaqueline. E os netos? Ah, neto tem um. Deve estar com. Acho que uns 16 netos, 17 por aí. Mas rendeu bastante a Pixe, família do senhor? cinco filhos e mulher, ué. É, ué, parabéns. Ah, tá. Só uma filha, mulher minha, tem quatro filhos. Bom. Bisneto, você ainda não tem, não? Tem um, tem um bisneto. Como que chama? Agora, agora você me pegou. Esqueço. Esqueceu. Nasceu há pouco tempo. Nasceu há pouco tempo. É, eu esqueço mesmo. Sou João, ó, oh, muito obrigado pela atenção e foi bom. Ronaldo oh, Sattler. Pode? Ronaldo Ronaldo? É. Oh, Ronaldo, que é isso? Pastor, Ronaldo. Pastor Ronaldo. É isso aí. Deus abençoe. Amém. Vamos lá.